Extremamente assustador. A propaganda de Sandman, mano. Foi longe demais. Os caras de marketing estão treinando corvo. A saga da porta.